Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho, chá aguardadíssimo dessa rodada, Uma convidada de hoje. É, tem 25 anos, mineiro de BH, nono lugar na né, edição 16 do Benedito Valu, que agora está extinta, pelo menos provisoriamente, no, na, em Ucrânia. Lá ele foi o sexto, ele, sexto membro do júri, aqui ele não teve a mesma sorte ainda, não conseguiu chegar ao júri Seja muito bem-vindo, senhor Guilherme Gurgel. Obrigado. Amigo, você está me ouvindo? Acho que agora deu uma travada. Estou te ouvindo. Tô ah, te ouvindo. então tá. É para é testar só. Estou tá aqui. Feliz, amigo. Oi. Tá feliz? Tô muito feliz de ter sido eliminado com blind Blindside. Muito feliz mesmo. Foi blind total, amigo. Não esperava mesmo. Tanto que meu voto foi absurdamente prepotente. <risos> Ai, é. Tá bom, a gente já fala sobre a sua, a sua eliminação, mas vamos fazer o um percurso até, até chegar a esse momento. Bom, antes da gente começar essa entrevista aguardadíssima, já deixa aí o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as, os compartilha, as notificações aí dos próximos chats não é? atendendo a pedido você que está vindo da maratona e acabou de acompanhar o chá do Rabone você vê que o nosso Gurgel atendeu ao meu pedido e está aqui com o seu roupão icônico, sua marca registrada, falei no chá do Rabone, você não deve ter assistido ainda porque acabou de rolar, mas eu falei no chá que se você não viesse com esse roupão eu não ia nem gravar com você então, muito obrigado <risos> amigo é, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho da, da sua tribo, né? A Peru começa o jogo muito bem, né? Assim, vocês arrasaram na primeira prova, tanto assim tanto na prova mesmo quanto na estratégia pra, pra de quem multiplicar e de quem tipo, tirar os pontos. Vocês arrasaram na primeira prova e uhum. ficou por aí o desempenho da Peru, né? Nunca mais aconteceu. O que, que aconteceu? Vocês acham que era a primeira prova foi uma prova que era melhor para vocês? Vocês acham? Você acha que a, tipo a tribo acabou se perdendo, ficando confusa nas outras provas? O que, que você acha que rolou? Então eu, os meninos, com todo respeito aos meninos, eu gosto da maioria deles, eu acho que a primeira prova foi o ponto fora da curva. Não sei o que aconteceu. A gente foi absurda. O Rafa foi absurdamente bem na primeira prova. Tá me ouvindo, amigo? Tô te ouvindo. Tá. O Rafa foi muito bem. Então, tipo assim, acho que foi isso que aconteceu. O Rafa foi muito além de todo mundo. Acho que nem ele mesmo esperava que ele tivesse, que ele fosse ir tão bem. E aí foi isso. Foi só um, um lapso ali. O nosso ir bem foi um lapso. E aí, depois, fim da era, Challenge Beast da Perum para todos sempre, né? Ah, não, nunca era para ter sido isso, aí foi um, uma coisa que a gente <risos> sonhou, um surto coletivo, primeira prova. Mas, tipo assim, vocês, é, tipo assim, vocês conseguiram, assim, tipo, vocês se iludiram um pouco de que ia durar, de que vocês iam ser os seus Challenge Beasts da temporada, assim, como é que Sim, foi? Sim, a gente teve certeza, depois da primeira <risos> prova, a gente já gritava, chupa podcast, quem conhecer a, a pior tribo. Nossa, nos comemoramos muito, mas deu no que deu. Ai, meu Deus. Então, aí nós temos uma situação aqui que, tipo, que nunca aconteceu, mas que teria acontecido. E eu quero saber o que, que você acha que teria acontecido se tivesse rolado. No, no segundo CT, a, a Sara acaba desistindo depois da, da, da, da, do, das questões lá que tiveram com a prova, né? Uhum. É, mas a única certeza que a gente tinha, caso não tivesse havido a desistência, era que a tribo de vocês ia estar no CT, né? Uhum. Se ia estar com a Yari ou se ia estar com a Veles, se, é. se ia estar com a Vélez, a gente não, não vai saber nunca. Mas o que eu queria saber é, como um CT, depois vocês foram para o CT e teve aquele CT icônico, que vocês foram para as Pedras. Você acha que isso teria acontecido se fosse... se fosse no segundo CT? Acho que teria acontecido. A gente já estava... Ah, na verdade, esse plano de ir para as Pedras, de ficar os cinco juntos até ir para as Pedras, ele só foi postergado. A gente já estava certo de que a gente ia fazer isso. E eu acredito, né? Apesar de que eu não tenho motivo para acreditar em ninguém lá mais, eu acredito que eles se manteriam fiéis. Em ambos os cenários, tanto contra Yarilo quanto contra a Vélez? Principalmente contra Yarilo, porque era 5 contra 4. Ah, não. No caso, se a Sara não tivesse desistido, ah, não. Era cinco, porque o Pamplona já tinha saído. Então, era 5 ah, é. contra 4. Então, a gente... é principalmente contra Yarilo. A gente queria ir contra Yarilo, porque seria mais fácil até. E se fosse contra a velha, você acha que o destino teria sido Pedras mesmo? Acho. Acho Porque, que ali ninguém ia flipar. O que que acontece? Eu não sei se foi uma impressão que eu fiquei, não sei se a plateia toda ficou com a mesma impressão que eu, mas assim, não sei ter seguinte, que vocês efetivamente foram para as Pedras, é, Tava rolando ali, uma, pelo menos, uma sensação de que a tribo de vocês era uma tribo mais fácil de rachar, né? Era uma, era uma expectativa que tinha, assim, olha, é, se alguma tribo for flipar, vai ser a, a Perum, porque a foi a... Ai, Jesus, me ajuda com o nome da tribo, dos meninos. A Vélez. Né? A Veles é a aqui foi para as pedras com vocês, né? É, porque que a isso. Vélez estava tá strong, eles não vão flipar de jeito nenhum. Tipo, rolava essa... tipo as pessoas estavam falando sobre isso mesmo ou foi só uma impressão errada? Na verdade, é, foi uma impressão bem certa porque a gente não estava inicialmente com essa coisa de vamos ficar os cinco unidos, a gente só fez isso porque a Vélez veio, assim, quase fazendo uma coreografia ensaiada a gente, os cinco, tudo assim, somos cinco unidos, não sei o que, pedras, uhu. desde muito antes. Aí a gente falou, ah, então nós somos cinco também. Aí fomos, cinco contra cinco. Foi meio que uma questão quase de orgulho ali, ficar os cinco unidos, entendeu? Tipo, não deixar eles intimidarem a gente e tal. Ah, porque aí, era aí que eu tava querendo chegar. Você acha que, tipo assim, a, a velha estava usando esse discurso de somos velhos e strong para tentar intimidar vocês e fazer vocês se quebrarem? Porque, Ixi. tipo... Nesse cenário, eu estava conversando isso com o Rabone, nesse cenário de duas tribos indo juntas para o CT, se a tribo se mantém unida, é, você, tendo mais membros, facilita um pouco a sua vida, né? Então, faz algum sentido a tribo permanecer junto né? Uhum, sim. A, a questão toda também foi que a Vélez, eles não... É, pelo menos não comigo, né? Eu acho que pode ter procurado outras pessoas, mas eles não tentaram, talvez, rachar as coisas de uma forma muito efetiva, entendeu? Porque meio que você, quem flipasse, fosse, ia flipar para ficar lá atrás na tribo deles, entendeu? Tipo, num, na ordem de prioridade. Então não valia a pena naquele momento pra ninguém. No. Tipo assim, não era como se a pessoa fosse flipar e a velha a passasse a ver a pessoa como uma prioridade pra eles ali, né? É, porque a pessoa se flipasse e entrar, tipo, em sexto na prioridade da velha e, e, tipo assim, se pessoa. tivesse que ir numa, numa num CT tribal, a pessoa poderia se ferrar, né? Por ter flipado antes, né? Uhum. É... Tipo assim, era, era delicado, o povo ficou falando, né? Nossa, eu jamais iria para Pedras no F22, né? Tipo, com um monte de gente que eu sei que não vai jogar comigo, que ninguém vai nem lembrar depois. Mas assim, a situação toda era bem delicada, né, amigo? Ainda mais nessa temporada que, tipo, não dá para saber o que vem aí, né? Qualquer, qualquer tipo de coisa pode acontecer, né? Com essa questão uhum. da Twitch. <risos> Agora, você falando aí, eu não entendo ainda, espero entender no futuro... Por que, que as pessoas que me eliminaram agora nesse CT não fliparam antes, nesse CT da velha, sem ter que ir para as pedras? Porque eu não tinha motivo para flipar, eu estava seguro na tribo, tanto que eu saí com um chute na cabeça. Mas tem gente que tinha motivo para flipar, tanto que eles podiam me tirar aquele CT sem ter que arriscar pedras, não entendo, ainda não entendi essa. Ah, amigo, tá, a gente vai chegar lá, mas eu acho assim, eu acho que, tipo, na, na possibilidade de vocês irem com outra tribo pro CT, vocês iam ter cinco ainda, né? É, pode ser, que acho que a pessoa às vezes pensou que não, não precisaria eliminar mais ninguém da tribo, pode ser. É, porque, assim, eu acho que às vezes acontece é, de você tá, de você ser colocado para tomar decisões que você não queria tomar, muito cedo, né? Eu acho que pode ter, pode ter sido isso que rolou na tribo de vocês. Porque, tipo assim, de fato, vocês vão para Pedras, os cinco juntos, unidos, numa votação. Na votação seguinte, vocês vão proceder sozinhos e vocês têm que se votar. Tipo assim, é uhum. foda. É foda assim. Força uma tribo que tinha acabado de mostrar que estava disposta a jogar junto ali, a se quebrar, porque vai ter que votar entre si, não tem jeito. Uhum. Então... Eu acho, opinião, né? Acho que pode ter sido por aí. Mas, então, tipo assim, tirando esses fatores que, tipo, que eram da... da, da tentativa da Vélez de intimidar vocês e das dinâmicas do jogo que poderiam fazer vocês é, se beneficiarem de ter mais gente na tribo, tirando isso de lado, você acha que a Vélez e a tribo de vocês estavam igualmente... Unidas, tipo assim, em termos de, de relação, você acha que era? Você acha que tava? Cara, não acho que tava também, não acho que tava tão unida. Acho que o próprio o Alisson, que, é, que eu até falei, né? Até zoei ele, que foi uma questão também de ele foi o que mais teve chance de flipar e acabou saindo pelas pedras. A gente procurou ele bastante e ele demonstrou bastante insegurança. A questão é que eu acho que a gente, como uma tribo, não jogamos bem também. Do mesmo jeito que a gente tem, eles tentaram intimidar a gente, a gente devolveu na mesma moeda, ao invés de a gente ser mais esperto, entendeu? Tentar fazer um acordo mais adequado, mais, que seja mais atraente. Não, a gente só jogou o Alisson na fogueira, falamos, nós vamos em você. E aí, ou você flipa, ou a gente vai em você. E aí só fizemos isso, entendeu? não sei se teve outras coisas por trás dos panos, mas a tribo como um todo não teve uma estratégia boa também. Por isso que a gente não conseguiu que nenhum deles flipasse. Foi uma coisa meio assim, mas eu, eu acho que eles têm as mesmas rachaduras que a gente tem, entendeu? E, e você também... acha que, de alguma das duas partes, não precisa citar nomes, tá? Tipo, mas de alguma das duas partes, se o alvo tivesse sido outra pessoa, a chance de flip teria sido maior? Se vocês é. tivessem indo em outra pessoa sem ser o Edu, ou se ele estivesse indo em outra pessoa sem ser o Hugo, você acha que a chance de flipar teria sido maior? Sim. Eu não, não vou citar nomes, mas dependendo mas de qual... do nome da minha tribo, eu mesmo fliparia. Naquele Entendi. momento. Entendi. Bom, e você chegou a pensar em flipar, amigo, durante a, a, a, a votação que aconteceu? Como foi o Hugo, não, não pensei. Você estava decidido aí pelas pedras. Decidido. Jesus, é, é muito tenso, né? Como é que foi a, a... Tipo assim, é uma experiência que pouquíssima gente passou jogando <risos> mesmo a gente jogando aí há 200 anos, milhões de franquias. Não, é todo dia que tem você ter definido por pedras, né? Como é que foi essa, essa experiência, amigo? <risos> amigo, eu achei que eu ia morrer, juro por Deus. Juro por Deus que eu achei que eu ia morrer. Eu fiquei assim, desesperado aqui nessa mesma cadeira que eu tô. Eu já estava tarde, eu gritando, coitado dos vizinhos. Eu dei um show, eu dei um show, porque eu sou um pouco teatral, então eu dei um show aqui nessa casa. <risos> Rolei no chão na hora que saiu meu nome. Você demorou para ser anunciado, amigo? Do... Foi o último, na verdade achou... eu nem fui anunciado. Foi o, ah, a, o Alisson que foi é anunciado. Pessoal, é eu eu e, o, e o Amon, coitado da gente. Nossa. Olha, eu faço uma ideia, porque eu estava, tipo assim, tenso no nível, viu? eu imagino vocês, tipo assim, e, e quase todo mundo já livre, só faltava, tipo, três pessoas, né, quando foi, foi você, uhum. Ramon e o, e o Alisson, né. Por... Nossa, foi foda, foi foda, foi desesperador. Mas eu amei, eu tava disposto mesmo, e disposto, inclusive, a sair, se fosse pelas pedras. Eu falei, ai, se sair pelas pedras, ó, realmente é o que você falou, igual aquela menina lá de... Milênio vs Gen X, que saiu pelas pedras. Se não fosse pelas pedras, ninguém nem ia lembrar dela. Só de vez em quando, agora todo mundo lembra que ela saiu pelas pedras. Porque foi... É, é icônico, né? Tipo, eu, eu acho que deve ser divertido, assim. Nunca passei por isso. É, eu não sou um jogador, tipo assim... Eu não sei se eu teria ido as pedras na situação que vocês foram, não. <risos> é, Amigo, eu... não tinha jeito. Pra mim, pra mim, não tinha saída. É. Entendeu, eu, não, tá eu muito... acho que, é o que eu tô falando eu não julgo, eu acho que vocês fizeram o que tinham que fazer mesmo porque eram muitos eram muitos, muitas coisas envolvidas né? não era só a sua aliança dentro da tribo era, era toda a jogabilidade da tribo que tava em jogo também ali né? É, mas tipo putz, no F22 cara, sem para pra pedras é, é bizarro é, é, é, vocês foram muito corajosos isso foi massa assim. e você comentou é, na, tanto na hora lá no CT, né? E, e agora aqui também, há, há, há pouco tempo, você falou que a única pessoa que tinha chance de flipar é, foi a pessoa que tirou a pedra roxa, que foi o Alisson. É, por quê? Por, porque foi tipo, por que, que vocês escolheram abordar ele assim? Se vocês não votaram nele no fim das contas, vocês votaram no, no Edu. Mas por que que, tipo, por que que, qual que foi a, a, essa história aí do Alisson? Então, ela foi, o nome dele foi sugerido, na verdade, foi por outras pessoas. Eu não tinha contato com o Alisson. Outras pessoas falaram que o Alisson poderia flipar. E aí a gente falou, a gente tem que ir nele, então, para tentar fazer com que ele flipe. Falar que a tribo decidiu ele. Então, outras pessoas da minha tribo ficaram tentando conversar com ele, jogando essa, de que se ele não flipar seria ele. Porque, isso eu até comentei depois, gente, isso é muito bizarro. Olha só, o destino dele foi decidido ali, um minuto, literalmente, um minuto antes da votação. Porque a gente ia nele. E ele iria estar salvo. Só que aí, um minuto antes da votação, alguém falou assim, nossa, gente, já teve gente daquela tribo que foi no top 5. Será que a pessoa não foi presídio e pegou um ídolo? Aí a gente falou, pois é, a gente falou o tempo inteiro que vai ser o Alisson, eles vão saber. Então, aí, tipo assim, falou não, vão em outra pessoa. Nisso, nesse momento, eu falei, eu estava conversando com o Edu Leal, eu falei, o Edu Leal tá conversando comigo, eles então vamos no Edu Leal, foi tipo assim, só que eu falei que o Edu tava conversando comigo, aí eles falaram, vamos no Edu Leal, então, tipo, dois, tipo, dois segundos antes, assim, aí eu falei, nossa, foi exatamente isso. Gente, é isso que você tá falando, né, se fosse, se você estivesse indo no Wallison, ele não ia puxar pedra, né, e aí ele estaria indo no jogo, então... Foi tipo um minuto ali, ó, a coisa mudou, dois segundos, só porque alguém pensou que poderia ter um ídolo do lado de lá É, mas também a gente nunca vai saber se fosse o Olison, o nome que vocês tivessem escolhido, se teria chegado até as pedras né? Ou se alguém teria flipado no, no Olison, não saberemos disso, a não, não ser saber. depois do jogo enfim, assim, não saberemos, porque depois que passa um mês, aí uhum. você faria Aí todo mundo é amigo de todo mundo, é estratégico. Igual eu agora, eu tô aqui, meu filho, ó. Se eu, voltar, se eu voltasse agora, lá atrás, no começo, eu ganhava, mas... É, amigo, e a sua experiência também do Tuvalu, se eu não tô enganado, ela foi, ela foi meio confusa também, né? Ela, tipo assim... <risos> Amigo, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu explicar aqui, eu não entendi porque que eu recebi essa segunda chance, eu sou muito ruim nesse jogo, eu não sei o que eu faço, cara, eu fico perdido, e eu vou conversando com milhões de pessoas, você tá me ouvindo, amigo? Deixa eu, ver. eu fico com medo de você não estar tá me ouvindo, eu tô falando sozinho, é, eu converso, começo a conversar com todo mundo, começo a tentar tirar para todos os lados possíveis... Mas aí, ao mesmo tempo, eu sou muito influenciável, sabe? As pessoas falam comigo, eu acredito. Não dá, eu não, eu não sou bom nesse jogo, não. Eu lembro, tipo assim, Tuvalu, foi a primeira temporada que eu acompanhei realmente de perto, né? E eu lembro, tipo assim, que eu achava você irônico. Então, tipo assim, você é muito Good TV, assim, Eu acho que tá todo mundo esperando o seu chá loucamente. Você faz e acontece, você fala pra, na cara das pessoas, você joga as coisas na cara das pessoas. Então, tipo assim, nem tudo é estratégia, né? Nem só de estratégia vive o Survivor. A gente precisa de umas... De uns close também, né? É, só por isso que eu fui chamado. Só pra me estressar e passar vergonha. É isso. Obrigado, Ai. Vinícius. Ah, tem muita gente aí que jogou 200 vezes e não, não, não conseguiu chegar no júri, né? Tipo não, assim, tô alguma... brincar, não, tô brincando, tô brincando. Não, não ligo, não. Eu não ligo de me expor, não. Eu adoro aparecer. <risos> a gente sabe, amiga, a gente sabe. Olha só. É... Tá Onde eu estava? Qual foi a última pergunta que eu te fiz? Do Do Alisson Então, tipo assim o, o, o que você quis dizer com aquele comentário é que, tipo assim, você, Ele foi a única pessoa pra, Na qual a tribo de vocês Chegou para oferecer A chance de flipar Foi isso que você quis dizer com aquilo ali Isso Foi nossa, a nossa estratégia A nossa estratégia foi abordar o Alisson Pronto nossa, então, quando você viu que, tipo, logo ele puxou a pedra roxa, tipo assim, era pra ser mesmo, né, assim, era... Era pra ser. Tá, tudo bem, beleza, vocês puxaram... Aí, tipo assim, isso foi ótimo pra vocês, né, porque alguém da outra tribo puxar a pedra, tipo, deixava vocês fortalecidos, né? É... E aí, como foi a volta pro acampamento? Vocês estavam, tipo assim, mais fortes do que nunca? Qual era a sensação que você... Que você teve, assim. Mais fortes do que nunca, amigo. Amigo, olha só, até falei, a gente perdeu duas provas e não perdeu nenhum membro, porque na hora que a gente perdeu a prova, a Sara desistiu, aí cancelou a eliminação. Na hora que a gente perdeu a outra, fomos para as pedras e o Alisson que puxou. Então a gente perdeu duas provas, a gente só, só flopava e continuava os cinco lá. Então a gente começou, não, é para ser, nós cinco, nós cinco, nós cinco. E aí, enfim, vem a twist e obriga vocês a irem para a prova entre si, né? O é... que você que está achando dessa twist, amigo? O que você está achando desse negócio dos queridinhos, da, dos poderes que estão sendo usados? Você está achando que isso está sendo usado bem estrategicamente? Você está achando que tem gente no comando aí da coisa? Ou você está achando que as coisas estão sendo mais aleatórias? Assim? Não. Na, a, o primeiro, todo mundo estava com medo de alvo. Então, todo mundo que eu conversei falava assim, não, me coloca lá no meio, me coloca no meio para baixo. Ninguém queria ficar no top 5 na primeira semana. Só que depois que o primeiro... Eu vou falar isso aqui, é porque ele falou no chat dos jogadores, tá? Todo mundo sabe disso. O primeiro exílio, o Yuri, Yuri Rodrigues foi. O Prescott foi. E aí ele usou isso de uma forma genial, porque ele... Ele foi pro exílio, pegou a imunidade para a tribo dele, abriu o jogo para todo mundo, falou: "Ó, oh, gente, fui pro exílio, peguei a imunidade para minha tribo". E beleza. Tipo assim, ninguém ia questionar. Ele fez uma coisa incrível, ele deixou ele mesmo imune, deixou a tribo dele inteira imune e deixou ninguém puto com ele, porque era uma jogada ótima e óbvia também. Então aí depois que todo mundo viu que dava para você ir para o exílio e sair como um herói, sair, ganhar realmente pontos com isso, sem ganhar tanto alvo, é... aí todo mundo começou a fazer planos para ir, principalmente as tribos, começaram a se organizar de formas tribais. Isso também que influenciou nessa questão da gente fortalecer, fechar tanto em tribos, entendeu? As alianças não estavam sendo muito individuais, estavam sendo entre tribos. Então esse, esse ranking de credinhos, se você for olhar os últimos todos, sempre são pessoas da mesma tribo que ficam lá em cima, exatamente porque as tribos estão sendo favorecidas, entendeu? Sim, e você acha que, tipo, tem tribos que estão mais juntas umas com as outras, que estão melhor organizadas, porque, assim, é... se você olha, tipo assim, porque que muda, né? Tem a, cada, a cada queridinho, parece que tem uma tribo que está ficando mais lá no, no topo, assim, né? Uhum. É por que, tá, acho que isso está acontecendo desse jeito, assim? Que Amigo, é... Eu não sei se eu soubesse, a minha tribo estava lá em cima. Mas eu sei que teve. A gente sabe há algumas semanas, a gente sabe quais tribos trabalharam juntas, mas nem todas. Mas eu sei que teve, é óbvio, fica óbvio, né? Na hora que vai um top 6, cinco pessoas da mesma tribo, fica óbvio que teve um acordo ali. Sim. E, e, e quer dizer é, você fala, Mas você falou aí Que, tipo, que a, a, os acordos estavam sendo mais tribais A tribo de vocês estava mais lenta tipo Não estava se mexendo tanto nesse sentido O que, que aconteceu? A nossa tribo estava sendo mais enganada Na verdade Ai, <risos> Entendeu? Coitado. Houve acordos ou, Houveram acordos que Mas não claramente foram... não foram cumpridos né Meu amigo Entendi. Hugo está aí para provar Que ficou em último três vezes seguidas Coitados <risos> e, e assim, e você pelo que você falou aí, né, que o, o Yuri falou no chat de todo mundo que ele tinha ido para exílio e tudo mais. É, então você acha que tipo assim não tá rolando alvo individual para as pessoas que vão no exílio? As pessoas estão ficando enlouquecidas assim para saber entre os que ficam entre os cinco primeiros? quem são os dois que estão no exílio, as pessoas estão ficando enlouquecidas com isso, como é que tá? Sim, porque normalmente quando tem o um acordo, né, agora só vai uma pessoa, a partir desse, desse último que eu não participei, só foi uma pessoa, mas antes disso eram duas pessoas, então aí uma pessoa pegava a coisa que protegia uma ou duas tribos ali, e a outra pessoa pegava a pista de ídolo, tanto que no exílio já tem um monte de pista de ídolo que foi pegada, e... Eu, particularmente, conversei com várias pessoas. Acho que eu estava bem, relativamente bem informado, né? Tenho meu jeitinho de conseguir as coisas. Mas não consegui nada. Não faço a menor ideia de quem pegou nenhuma das pistas. Mentira, tem uma que eu sei. Eu não vou falar, mas tem uma que oh, eu sei. É ele não, Tá vendo? E sprint, e sprint. Ah! <risos> eu... Minha... é Tá, mas. Então as pessoas, tipo assim. Oi, tá me ouvindo? Oi. Deu uma pequena travada, vamos aguardar. Vou fazer as eleites de Silva aqui agora. Oi. Mas eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Se quiser continuar. Não, eu voltei, tô te ouvindo também. É, mas então nem todo mundo tá fazendo a Yuri, a Yuri Rodrigues, né? De falar, olha, eu fui presília aqui. Não, isso foi só a primeira vez, e principalmente ele falou isso, porque todo mundo, todo mundo sabe, todo mundo conversou, todo mundo sabe que ninguém queria ir, entendeu? Acabou que foi uma coisa super randômica a primeira vez, entendeu? Então assim, por isso que ele falou, agora que os outros estão, todo mundo sabe que tá sendo de uma forma estratégica, ninguém, ninguém abre o jogo. Tanto que o Yuri abriu o jogo, mas a outra pessoa que foi presídio com ele ficou quietinha. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E ninguém sabe o que ela pegou e tudo mais. Ah, bom. Então, quer dizer, a Twitch está sendo usada aí... É... Comentei no, na entrevista com o Rabone que eu tô achando assim... O jogo, para um comecinho de jogo, ele está bem movimentado estrategicamente, né, amigo? Tá. Tá muito. Eu, tenho, eu penso que essa Twitch, mais futuramente, ela pode acabar caindo nas mãos das mesmas pessoas, né? Acho que aí vai ser difícil quebrar, entendeu? Acho que a, a briga dessa temporada vai ser o fazer uma aliança dominante. Na hora que tiver uma aliança dominante, aí eu acho que ela vai dominar por um bom tempo. Vai ser difícil quebrar ela. E, e, e esses, tipo assim, por enquanto a gente só tá vendo a, a, esses poderes serem usados assim, imunidade, pista de ídolo, tá me ouvindo, amigo? Tô. E esses Poderes mais radicais que mexem mais no jogo, né? Swap, é, formação de final, esses poderes mais, mais overpower da, da Twitch, é, que a gente nem sabe todos que tem, né? Porque a moderação só está revelando aos poucos, a gente só sabe o que, que vocês contaram para a gente. Mas esses poderes mais overpowered, você acha que já tem gente cogitando ativar algum desses aí? Eu, por enquanto vai ficar nisso aí mesmo? Acho que, acho que não. Acho que por causa disso que eu te falei antes da questão das tribos estarem fortes dentro das próprias tribos, por enquanto está muito difícil, sabe? Inclusive, assim, as tribos que estão bem, elas estão se fortalecendo para ir, pra mesmo uma pessoa pro exílio que protege essa união tribal e esse protegendo a união tribal não tem motivo para usar suap. Eu acho que vai ter que, ah, não sei ainda como é que isso vai que ser quebrado não, viu? De verdade. Hum, Não. Então, se né? pra... mas, a, mas já foi quebrado, de certa forma já foi quebrado, porque se eu se for ver no último, teve gente da Iarilo lá, Iarilo que tinha só três pessoas, era a menor tribo entendeu? Então aí já de certa forma a hegemonia das grandes tribos, amo revolução socialista no survival <risos> e agora quer dizer é, depois que a Iarilo foi extinta, né? É, a Peru fica numa situação engraçada, né? Porque sempre foi até, até a sua eliminação, era a tribo que tinha mais pessoas junto com uma outra ali, e agora é a tribo que tem menos gente, né? Tem, tipo, quatro pessoas na Peru e cinco nas outras, agora com os, os, o, a, a redistribuição aí dos, dos Yarilers é, sobreviventes. Você acha que, tipo... Os Yarillers, eles entram nas tribos para tipo, fortalecer uma nova união de cinco e a Perun está em maus lençóis agora? Ou você acha que as coisas estão em aberto? Não sei, de verdade. Acho que está em aberto. É, acho que o, é, tanto o Christian quanto o Moscatelli não iam fazer uma coisa aleatória, não iam fazer uma escolha aleatória, sabe? Mas eu, eu acho que eles, eles entram no bórum, nas tribos. De verdade, não sei exatamente como é que está funcionando. De verdade, estou chutando aqui da minha cabeça. É, Mais suspeito é, é, Pela é, lógica, né, eu, eu imagino que eles entram no bórum. É difícil, né, você entrar numa tribo que já está formada, né? Vamos ver, vamos ver o que, que a gente pode esperar disso. Amigo, outra coisa que é uma característica muito marcante sua É que você é muito transparente né? Você, assim Dá pra Dá para notar claramente O que, que você tá sentindo com, Tipo, se você tá falando a verdade ou não Você acha que essa característica sua, Ela aparece também dentro do jogo assim, Internamente? Você acha que as pessoas Te leem com facilidade? Amigo, eu sofro Eu sofro dentro desse jogo eu sou muito transparente mesmo. E ao mesmo tempo eu sou, eu sou muito sensível também, de verdade. Por isso que eu fico puto com certas coisas, entendeu? Então assim, eu sou muito emocional, a verdade é essa. Eu sou muito da emoção, muito impulsivo também, sabe? Por isso que eu falo, eu não sou um bom jogador de survival. Um bom jogador de survival eu acho que ele tem que ser um pouco mais frio do que eu sou. Eu não sou. Mas, amigo, eu discordo um pouco de você de novo, porque eu acho que não tem fórmula. Ah, que bom, que bom. Eu acho que não tem fórmula, eu acho que a gente já viu vencedores tão diferentes, né? Assim, tanto na nossa franquia aqui, quanto no jogo, enfim. A gente já viu gente tão diferente ganhando isso que não dá para falar que, olha. E eu sou uma pessoa muito emocional e aí, tipo, eu não tenho chance. Não sei, se as coisas favorecerem, talvez você chegue no final e as pessoas te adoram e vão querer até você porque você é muito transparente, você jogou, sabe? Tipo assim, eu, eu, eu não sei. É, Sim, não, eu... você tem razão, você tem razão. Mas eu ainda me considero uma pessoa que não dou muito bem com esse jogo. Bom, então agora eu quero puxar a polêmica, então. Ainda bem, né? Eu tava falando por mais uma coisa que eu comentei com o Rabone, vou puxar aqui. O é, Rabone, ontem, assim que acabou o CT dele, veio abrir bate-papo bate -papo comigo e falou assim, ai, vamos gravar o chá? Aí eu, de jeito nenhum, não vou gravar o chá agora, não. Que eu não sou maluco. <risos> Como seria assim, tá, amigo? Se a gente tivesse gravado o nosso chazinho ontem, logo depois do, do CT. Ia ser censurado. Pelo menos para menores de idade Pelo linguajar que eu iria utilizar Mas Hoje eu sou uma lady tá? Estou comportado aqui com o meu roupão Então eu vou tentar Usar palavras mais leves Prometo Tá é, Vamos lá tentando, tentando ser o mais é... Vou até matar meu vinho aqui Para você mandar as bombas agora Tentando ser o mais sutil possível né? Bom é, teve muito isso na, no CT que vocês foram para as pedras Muitos votos falavam sobre Não faz sentido flipar agora Não quero ficar com fama de flipper Não vou ser o flipper da temporada Blá, blá, blá E aí, beleza, ninguém flipou Foram para as pedras Aí no CT de vocês, você vira E depois, da, da, da, depois do, do resultado é, Você fala, né? Não adianta nada, não ser flipper, e, tá, tá, tá, e agora flipar, blá blá blá. Enfio o voto no rabo. Ah, Isso. <risos> ah, bom. Aí eu queria te perguntar uma coisa, tipo assim. Como assim alguém flipou? Como assim, mas não deu tempo de flipar ainda? Tipo. O que aconteceu? Amigo, olha só, vou te falar. Eu joguei Tuvalu, joguei Tuvalu com Diego Costa. Diego Costa, Tuvalu, é conhecido como Redemption Island de <risos> Survivor VD. Porque o Diego Costa cadelizou todo o cast inteiro. Todo mundo. Ele criou esse verbo cadelizar. Mentira, não sei quem criou, tá? Desculpa aí se alguém criou. Mas ele fez um jogo extremamente dominado, dominante, né? Todo mundo sabia que ele estava... E mesmo assim ele conseguiu manipular todo mundo a ponto de vencer. Esse jogo, é, essa, essa temporada, ela foi, assim, 3 milhões de vezes Diego Costa, entendeu? Eu acho que o nível que as pessoas chegavam, assim, de é, aproximação, de até misturar as coisas, sabe? Um, um lado estratégico com o pessoal. Não estou falando só do Jair agora, porque isso eu falei dele lá no comentário, mas estou falando de forma geral, sabe? As pessoas criam alianças... E aí busca uma aproximação pessoal também. Então isso para mim ficou muito complicado, que eu não sei. Vai ter, vai ter gente que vai discordar de mim, eu tenho certeza disso. Mas eu acho que não tem nada a ver, sabe? Eu, eu, a vir uma, uma mistura das coisas. Eu me senti a própria Brenda de Caramon. <risos> senti muito ela, porque eu, eu senti de verdade uma aproximação, sabe? Um, uma conexão com as pessoas e aí aos poucos mesmo antes de eu tomar esse blind eu ia descobrindo uma pessoa mentiu para mim tal pessoa tá inventando não sei o que sobre mim e eu ficava chateado de verdade tipo assim porque tinha uma aproximação assim pessoal sabe as pessoas falam você é maravilhoso eu falo Ai, é meu gentinho. e eu ficava Ai, derretido sabe aí todo mundo fica Oh, gente, a pessoa, como é que eu vou votar nessas pessoas? Eu tenho que votar para ganhar. Aí, sim depois de tudo isso, a pessoa vai, sabe? Usa tudo isso e vem e fala assim, por favor, gente, por favor, eu quero mudar minha fama. Não votem em mim. E aí, chora quase falta chorar. Falta chorar para mim, faltou chorar. E aí, faz tudo isso e depois vem e... e Vota em mim, assim, sabe? Eu achei demais. Eu achei um nível além, sabe? Amigo, dois comentários aí. Primeiro, porque é muito fofo isso aí que você tá falando. Eu acho incrível, acho ótimo. Tipo assim, é foda mesmo. Divi é... Separar pessoal de jogo enquanto você tá jogando é muito difícil. Tem situações que as pessoas não conseguem mesmo e, e tipo, isso é, é super comum. Não é uma coisa fácil, não. É, mas é porque eu acho, assim, o que eu tô tentando entender é o seguinte, pra, pra mim, a pessoa flipa quando ela tá de um lado e aí ela depois passa pro outro. Enquanto ela ainda não mostrou de que lado ela tá, não tem como ela flipar. Tipo assim, é, a pessoa podia estar tá enganando vocês, ou podia estar tá ali de swing vote, né? Numa situação onde, tipo tinha duas duplas e uma pessoa ali no meio. Mas, quando você fala de flipar numa primeira votação... Eu fiquei assim, uai, mas como assim, Felipe? Amigo, sabe o que aconteceu? Essa temporada, ela aconteceu uma coisa atípica, que as, acho que as pessoas não estão, não, a plateia não pegou ainda. Nós ficamos uma semana no jogo, uma semana no jogo, sete dias, sendo com quatro pessoas só tendo ido para o CT. Então, assim, tirando essas quatro pessoas, as outras 21 pessoas, as cinco pessoas foram para o CT, né? As outras 20 pessoas que estavam no cast ficaram uma semana, basicamente, fazendo um social. Entendeu? Então, as coisas foram se intensificando. Na minha cabeça, eu tinha uma coisa muito sólida. E não era só na minha cabeça. Porque foi falado, foi falado de diversas formas possíveis, sabe? Foi me garantido, foi assim... Para mim, estava sedimentado, sabe? Não tinha, não tinha dúvida. Fui muito entendi. enganado, fui muito muito bem enganado. Do, ah, do... Pode falar, entendi. amigo. Foi uma traição muito grande, né? Você não estava contando com isso. Não, não estava contando com isso. Pela forma como me foi garantido, entendeu? Foi me garantido, assim, de Tanto um jeito que eu fui. Tanto é que, né, amigo, seu voto foi bem confiante, né? Foi, gente, o aceitadinho. Nossa, eu mal sabia eu que eu era... Eu nem sei quem foi de Winner's work eu sou. Mas eu era muito pior que ele, coitado. Tá. Mas é porque. Não, eu só tô. Eu só tô. Só tava refletindo aqui sobre o termo. Talvez. É, tipo assim. Talvez flipper não seja o caso pra essa situação. Porque, tipo assim. Enquanto, eu, eu acho, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a pessoa só mostra com quem ela tá de verdade quando ela vai pro CT, né? Antes de ir pro CT, você pode prometer o que você quiser pra quem você quiser. Na hora que, que você vai pro CT, é que as coisas, tipo assim, é que você vê ah. qual é a aliança verdadeira, é que você vê, tipo, qual é o acordo que, que tá por cima do outro acordo. Ai, Mas, amigo, de... não sei. Não, não, sabe por quê? Vou, vou te explicar. Todo mundo na tribo mentiu pra mim. Eu não achei que eu ia receber nenhum voto. Tanto que quando eu vi o primeiro voto, eu falei, sou eu. Aí eu já sabia que era eu. Entendeu? Entendi. Quando veio o primeiro voto. Todo mundo mentiu na tribo pra mim, mas foi diferente o que o Jairo fez. Entendeu? Entendi. Jairo fez videochamada, o Jairo me fez sentir culpado, o Jairo me fez sentir culpa por um voto que eu nem tinha dado ainda, entendeu? Por isso que eu falo. Flipou, porque ele me fez assim, falou, gente, eu tô muito com vocês, por favor, eu não quero, quero mudar minha fama, sabe? Então ele usou isso pra me fazer sentir culpa por pensar em votar nele, Entendeu? Então, por isso, eu senti... Ok, eu entendi pra seu ponto de vista. é isso, porque para você, ele tava muito com você, e ele mudou de lado, então ele flipou. Para mim, ele não provou com o voto, mas ele tinha provado com palavras, que acabaram que no Fundação era tudo falso. Entendi, <risos> entendi. <risos> Amigo, e tipo assim, uma, uma das justificativas que foi usada para pra sua eliminação, inclusive a justificativa do voto decisivo, é, ou pelo menos do último voto que foi lido, é uma justificativa que está ficando recorrente aqui em, em Ucrânia, que é essa coisa de um certo alvo em pessoas que teriam mais conexões no cast. Uhum. Você acha que isso, no seu caso, fazia sentido? Na verdade, vou, vou te explicar o que aconteceu no meu caso, tá? É, o meu caso é, era uma separação do, de mim e do Hugo. Eu estava até pensando isso hoje, estava até conversando com a Lê, é... como que eu não tinha, era muito difícil o meu jogo. Era muito difícil mesmo o meu jogo. É... No momento que eu caí na mesma tribo que o Hugo, a gente... eu estava muito fadado à derrota já. Tipo, eu era já nadar contra a corrente. Por quê? Eu e o Hugo, a gente é amigo, a gente é amigo muito próximo. O Hugo vem, vem aqui em casa, sabe? A gente passa, faz, sai junto. Tipo, não é amigo de encontrar no encontrão só, é amigo de próximo mesmo. Então assim, isso dificultou muito, todo mundo sabia disso, tinha foto no Instagram, já postei mil vezes o é, enrolei comigo e tal. Então isso trouxe um alvo muito grande pra gente, uma tripla de cinco pessoas, duas que estão tipo muito fechadas, trouxe um alvo muito grande pra gente. Então, eu até o pessoal falou assim, ah, é por que você não flipou nas pedras, não sei o quê. Cara, não tinha como eu flipar, eu acho que se fosse pra flipar alguém, ia ser flipar contra a gente. Entendeu? Acho que se eu fosse falar para a falar assim, ó, oh, gente, fala aí alguém que eu vou flipar. Eles iam correndo com o resto da tribo e falar assim, ó, oh, Gurgel, Gurgel e o Hugo querem flipar, vamos separar ele? Que todo mundo estava de olho em separar a gente. E aí, quando eles falam de conexões, não é que eu tenho mais conexões. Eu não tenho nenhuma conexão, sou super afastado do mundo dos jogos e tal. Eu te... Mas eu tenho mais conexões que o Hugo. Até pelo próprio ranking, você podia imaginar isso, né? Então, aí, acho que na comparação entre quem estava mais ameaçador, eu ou Hugo, nesse momento, eles acharam que eu estava mais ameaçador, entendeu? Então, aí, por isso que eles fizeram. Eles me separaram do Hugo. Acho que essa foi a jogada. Então, você acha que a comparação foi mais entre você e o Hugo do que entre você e o Wesley? Uhum. Tanto que a, a, eu confio 100% no Hugo e ele também foi 100% enganado, entendeu? Nesse, nesse... Tanto que ele foi o que votou no Wesley comigo. Entendi. Bom, tá, amigo, e aí, beleza, né? Você falou aí que você estava afastado do mundo dos jogos, é verdade, estava bem sumidinho mesmo, e aí, um belo dia, você está lá, vivendo a sua vida, tomando seu champanhe, no seu roupão azul, e chega uma cartinha do VD te convidando para o Second Chances. Como é que foi isso? Como é que foi receber a carta? Por que, que você aceitou? Como é que foi esse processo todo? Então, eu realmente não tenho mais condição de ficar jogando jogos. Não, não é mais pra mim. Eu, eu realmente eu me abalo muito com as coisas, me estresso muito, sabe? E eu não sou essa pessoa estressada, surtada que parece ser, tá? Eu juro por Deus, eu sou super, eu sou super de boa. Mas é, mas eu falei, não, gente, é a consciência. É literalmente o nome do, da temporada, é a segunda chance. E aí eu falei, eu vou encarar como uma segunda chance, como uma última chance. Então, assim, eu aceitei porque era uma temporada de retornantes, né, e, e é isso, falei, vou dar meu melhor, e seja o que Deus quiser, meu, minha, meu último jogo, minha e você apresentadoria encontrou, E você encontrou o que você veio buscar na temporada, assim, você, você acha que você, você conseguiu, tipo assim, a sua expectativa para a temporada, você acha que foi, tipo, foi legal, valeu a pena, o que, que você achou da experiência, assim? Amigo, valeu a pena pra eu tirar isso da minha lista, de voltar, sabe? Porque eu esperava ser convidado de volta. Eu não, eu não sou qualquer um, pelo amor de Deus. Me segue no Instagram, ah, você ver. <risos> Mas... Eu já tava doido pra ser chamado de volta, eu falei, por favor, por favor, não é possível. Na hora que saiu All Stars e eu não estava, eu juro por Deus, eu queria sumir, sabe, das redes sociais desistir dessa vida. E, não, gente, não tem jeito. Mas aí eu falei, não, second chance sou eu. Uma hora vai ter um second chance, aí sou eu. E aí eu voltei no second chance, consegui o que eu queria, que era só tirar isso da minha lista. A experiência foi horrível, tenebrosa, <risos> mas eu tirei isso da minha lista. Tá bom. Bom, ainda, ainda não está concluída 100%, né, amigo? Ainda temos uma repescagem aí, pode ser que você volte para... Pra... Bom, terminar né, essa, essa história aí, vamos ver o que, que vem aí. Mas antes disso, você vai, nessa edição comemorativa, soprar suas velhinhas aí. Antes da gente começar a gravação, eu passei os dois arrobas para quem o agora pra... vai fazer tá. os desejos dele. Né? Então, pode soprar a primeira velhinha aí e falar o que, que você deseja para o primeiro arroba. Hum, tá. Ai, meu Deus, que difícil. Ai, cara, é para essa pessoa aqui, não é querendo... Eu sei que eu, talvez eu seja sprint, mas talvez eu possa ser switch também. Então, assim, eu desejo tudo de, de bom, sabe? Para essa pessoa. O pior que eu desejo mesmo, essa pessoa aqui eu desejo mesmo tudo de bom. Desejo que essa pessoa... Desejo que essa pessoa seja mais acordada mais assim, ó, atento do que ela me, me pareceu ser, sabe, eu fiquei com a sensação assim, falei, não, eu desejo que essa pessoa acorde hoje, hoje, nesse momento, joguei para joguei o universo. Ih, muito bom, e o segundo Robinha, o que, que temos de desejo para ele? Bom, <risos> eu desejo que essa pessoa se exploda. <risos> Sabe, eu, eu não sou uma pessoa amarga, de verdade. Eu não sou. <risos> Mas é verdade, gente, olha só. Os meus melhor, o meu melhor amigo do jogo, um doce, meus melhores amigos do jogo é o Ale. Ele jogou Tuvalu comigo, a gente encontrou pessoalmente que ele era de PH. Ele mentiu na minha cara, ele mentiu na minha cara. Tô até pra mais perto do microfone, porque fiquei nervoso agora. <risos> Ele mentiu na minha cara, e a é gente é super amigo de ir na casa do outro também tal, conhece a família dele. Enfim, eu não sou amargo, mas pra essa pessoa tem todo um, um, um lugarzinho de amargura guardado aqui, sabe? Nossa, desejo pra essa pessoa tudo de mal que ela fez pro mundo, volte pra ela, só isso. O universo <risos> trabalha sozinho. Eu não preciso fazer nada não, o universo trabalha sozinho. Entendi, muito bem. Amor, agora, chegando no final, é, se você tem alguma coisa ainda que, você, que ficou por dizer, se você quer mandar um beijo para seus fãs, se despedir das pessoas, é o seu momento. Tá. Ah, gente, não tem muito o que dizer, não. Eu fiz o... não tem muito o que dizer, vai ficar meia hora falando. Não tem muito o que dizer, não, só que... Ai, meia hora. É... Ai, não, é só que... Ah, foi, foi, foi uma experiência válida, de verdade. Realmente foi muito, muito mais estressante do que prazeroso. Eu adoraria ser o alívio cômico, como o Doug falou no chat da moderação. Não consegui, fiquei realmente muito, muito envolvido pela competição, muito estressado. Conheci e me aproximei de algumas pessoas que foram ótimas. É, conheci e me aproximei de algumas pessoas que foram péssimas também. Mas, de forma geral, valeu muito participar do Survive VD. É, espero que o cast possa representar, dar um good TV para a plateia, já que eu não estou mais aí para fazer esse papel. E espero também que eles possam... Ah, dá um bom nível de jogo também. Só lembrar que do outro lado aqui, ó, dessa tela, dos celulares, do WhatsApp, isso em é seres humanos com sentimentos, e esses sentimentos você não deve mexer com eles. Porque você pode acordar o sentimento do amor e da amizade e do carinho, mas pode acordar o sentimento da raiva e da ira também, hein? Chupa essa. <risos> amei, eu amei. É quase uma citação. Citação. <risos> que fizeram edições muito profissionais, enquanto você falava isso, ia estar aparecendo as letrinhas aqui na tela. <risos> é, é... Eu falei certo? Falei. Não estou tô, tô enlouquecendo ainda não, né? Por um minuto eu fiquei na dúvida se eu tinha falado seu nome certo, mas falei. Falou. Amor, é... amor eu acho o seguinte. Pessoas como você, sempre que estão no cast... É, fazem a diferença. Fazem a diferença porque trazem alegria, por mais que você fale assim, né, que foi estressante para você que a experiência não foi tipo, a melhor de todas no sentido de envolvimento emocional e, e, e carga mesmo mas assim te acompanhar é sempre uma delícia a gente sempre se diverte muito Tipo assim, eu tô aqui com você, eu tenho certeza que tipo, as pessoas vão estar se divertindo assistindo porque você é uma pessoa com, com um astral super legal, então tipo assim é, quando você falar, eu não sei por que, que eu fui chamado. Me ajuda, né? Porque você sabe sim, por que que você foi chamado? Que você é tem que fazer a humilde para bombar na internet. É, mas é. não. não né? Mas não convence, né? Não vai convencer, não vai te convencer. Eu tenho é, esse roupão que a gente fazer é humilde? Não é? Com um roupão desse, com essa taça de vinho e eu aqui, ó, na minha, no meu copinho americano de café frio que <risos> acabou, mas não, é isso, falando sério, assim, eu fiquei muito feliz quando eu te vi voltar, porque você realmente estava sumido e você realmente, tipo assim, quem, é, quem acompanha o Tuvalu lembra de você, assim, você é uma das pessoas que, que as pessoas lembram, independente de desempenho no jogo, etc, tem pessoas que a gente lembra e, tem, e você é uma dessas pessoas, assim, porque você tem uma presença, tem um carisma que é muito seu e é muito gostoso te acompanhar sempre, então, assim, é, eu entendo, é, eu estava falando isso com, com o Rabone também, assim, eu entendo que algumas pessoas... Que para algumas pessoas essa é a segunda e última chance. E, e, eu, e eu não vou julgar isso, sabe? Tipo, é... Mas que bom que você voltou. Que bom que a gente teve a oportunidade de te acompanhar mais uma vez. E assim, fique por aí. Mesmo sem jogar, fique por aí nas plateias da vida. Fique por aí. Não nos deixe... Não nos abandone. Pode deixar. Tem muito conteúdo. Quem não, quem não me vê por aqui pode me seguir no Instagram, tá? Arroba gente, vale a pena, vale a pena porque é muito engraçado esse menino povo, olha, eu espero que vocês tenham, tipo, se divertido porque era um chá muito aguardado fui muito perguntado quando que ia sair essa delícia na, na, na, na, nas internet então aí está aí entregue o chazinho com gurgel, espero que vocês tenham se divertido, espero que o jogo traga ainda mais delícias para a gente poder acompanhar e para vocês que ficaram até aqui um beijo e até o próximo chá com Alves. Tchau tchau. Tchau.